Oi povo, tudo bom? Sempre fez parte da minha rotina os cuidados comigo mesma. Passar creme, condicionador, máscara, fazer hidratação, tudo isso sempre fez parte do meu dia a dia. Mas de uns tempos pra cá eu fiquei um pouco preguiçosa, a rotina meio que foi me deixando assim. E eu não fui repondo as coisas quando elas foram acabando, os hábitos foram ficando pra trás. E eu decidi que este ano vai ser diferente. Esse ano eu vou voltar a cuidar de mim do jeito que eu mereço. Então, eu comecei as comprinhas desde agora. Eu já comecei a comprar as coisas que eu preciso. Tinha muita coisa que eu queria muito testar e eu não comprava. Tem muito produto que eu ainda não comprei, mas que eu quero muito. E em breve vocês vão ver aqui no canal. E eu quero sempre trazer atualizações para vocês sobre essas comprinhas, para que a gente se cuide aqui juntas, já que o intuito do canal é beleza, para a gente conseguir compartilhar diquinhas e produtos baratinhos. Eu não quero comprar nada caro, eu acho que isso é uma besteira. Tem muito produto baratinho que funciona super bem. Claro que se aparecer um produto caro, que eu acho que, nossa, super preciso, eu vou comprar. Mas não é a minha prioridade no momento. Minha prioridade hoje é conseguir fazer todos os passos direitinho, e, e fazendo aos pouquinhos pra não, me, pra não se tornar cansativo. Então eu comecei comprando básico. E básico que eu digo tanto de beleza tratamento quanto de beleza maquiagem. Eu não tenho nada de maquiagem. Vocês viram no último vídeo que eu fiz, tendo no nemitalu Eu não tenho produtos suficientes pra isso. Eu não tenho... os, os produtos que eu tenho, eu tenho há muito tempo, estão vencidos. Ou já estão acabando. Então eu preciso repor isso... E eu quero repor com um produtos que eu realmente acho necessários e que eu realmente vá usar. Não quero comprar nada supérfluo que vai ficar guardado na gaveta, sabe? Esse é o primeiro vídeo, a minha primeira comprinha, então vem comigo. A primeira coisa que eu comprei, não é muito bem lá, um cuidado, mas é a base fosca que eu comprei, a da Beauty Color. Quem me influenciou a comprar isso aqui foi a Unha Bonita. Ela é responsável por todas as minhas compras esmaltísticas da vida. Essa é base fosca que ela tem vitamina E. E por que fosca? Porque ela diz que a aplicação do esmalte é mais fácil, que a cor fica mais uniforme. Então eu decidi testar, já que eu precisava de uma base e essa que estava lá à disposição. Essa base não é cara, a Beauty, a Beauty Color não é cara. Então vale a pena para testar, ver se realmente funciona. E vocês vão acompanhar isso comigo, porque lá nas fotos do Instagram vocês vão acabar vendo a diferença. Na mesma loja que eu comprei a base fosca, eu acabei comprando também o Ultra Ultrasec da Dylos pra testar. Ela diz que pra secar o esmalte de verdade precisa ter uma substância na fórmula, que eu vou deixar o nome aqui porque é muito difícil de falar, eu pelo menos não consigo lembrar de cabeça. E esse aqui tem, eu cheguei a ler lá na hora e realmente tem, tá aqui escrito. Disluxane acho que é isso, porque tá muito pequenininho aqui atrás, eu não consigo ter certeza mas eu acho que é desloxane, mas tá escrito aqui e o post da minha Bonita tá aqui embaixo pra explicar direitinho por que que isso acontece mas eu olhei lá na prateleira esse aqui tinha, ele custa mais ou menos uns 7 reais acabei comprando pra testar ele é transparente, diferente dos que eu tô acostumada são os roxinhos. mas eu acho que vai dar um super resultado, então em breve eu mostro mais pra vocês Agora a gente vai pra pele, eu tenho sido muito relapsa com o meu rosto, eu tenho lavado só com água do chuveiro e passado água micelar, então eu não tenho mais lavado como eu costumava lavar e nem esfoliado, porque antes eu tinha o sabonete e o esfoliante facial, e eu usava eles alternados, tipo uma vez a cada 15 dias eu esfoliava e eu parei de fazer tudo isso. Então, eu decidi que agora vai, que este ano vai ser diferente e eu comprei esta maravilha que é o Face Pad da Oceane. Eu tava muito em dúvida entre esse e o Octopus, que é um polvinho assim pequenininho, eu vou botar a imagem pra vocês, que também serve pra limpar a pele, só que o Octopus ele tem dentro uma esponjinha, tu bota o produto em cima, faz a espuma e usa com a parte de baixo. Só que eu tenho um pouco de medo dessa esponjinha de mofar, enfim. E aí eu preferi comprar esse aqui porque eu achei mais higiênico e mais seguro. O dia que eu tiver condição de deixar um lugar pra aquela coisinha lá secar, eu compro aquela pra testar também. Eu comprei essa daqui na loja Senner, que aqui na minha cidade é basicamente onde eu encontro todas essas coisas de beleza, e que estão em hype nas redes sociais, lá sempre tem pra vender. Então eu peguei na fila do caixa ali mesmo, vem assim nessa caixinha, custou R$29,90, vem uma só, e vem direitinho explicado aqui atrás como é que tu usa. Diz que por meio de movimentos circulares é para massagear, ela massageia e esfolia o rosto uh, e pode ser utilizada com gel ou creme de limpeza facial diário. Então, para usar com a minha esponjinha nova, eu tô louca para testar, eu só não usei ainda porque eu queria gravar esse vídeo. Eu comprei o gel de limpeza com extrato de menta para pele oleosa da Panvel Faces. Aqui é muito comum este Pampel, tu espirrou, apareceu uma panvel numa esquina. Então, eu tô sempre lá e eles são retentores de grande parte do meu salário. Então, eu escolhi esse por ser para pele, pele mista e oleosa. Eu espero muito que essa menta deixe meu rosto geladinho quando eu lavar, mas aí eu vou usar e contar para vocês num próximo vídeo. Ele promete limpar de forma suave e profunda, sem irritar e nem ressecar a pele, remover as impurezas e oleosidade do dia a dia, e resíduos de maquiagem também, proporcionando, proporcionando agradável sensação de limpeza e frescor. Ele é livre de parabenos e não tem álcool. Então, não vai arder meu rosto, graças a Deus, porque eu não li isso lá na hora. E eu tô numa vibe muito livre de parabeno, muito natureba, assim, é sem querer, tá? Eu sei que isso faz muito bem, mas não foi o meu foco na hora de comprar esse produto, deveria ter sido. Mas que legal que a Panvel tem produtos assim. Então, tá aqui mais um. E aí, o meu presente... Eu ganhei de presente do meu namorado a Classic Nude, a paleta de sombras da Panvel. E, de novo, Panvel, que tem muitas, a minha amiga comprou essa paleta, a Laís, e ela disse que é boa, ela usou já. E, tipo, essas maquiagens maravilhosas, entendeu? Se a Laís disse que é boa, então tá é porque é bom. E eu fui lá e eu confiei, pedi pro meu namorado, e ele comprou o lindo, maravilhoso, e tá aqui, eu ainda não usei. Ela tá com plásticozinho aqui colado. Ainda eu não consegui tirar. Okay. E eu vou tirar agora pra fazer o take pra vocês. Então, sintam-se muito especiais, porque eu nem usei ainda. Eu vou tirar isso aqui só pra mostrar pra vocês. Mas, enquanto ela é assim, ela tem uns tons de marronzinho. Tem sombras brilhosas, mas tem opacas também. E eu tô muito feliz, tô louca pra usar, pra fazer uma make, pra gravar, né, porque é só o motivo que eu me maquio nessa, nessa vida. E minhas comprinhas foram essas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os links de compra dos produtos aqui no box de informação. Não são nas mesmas lojas que eu comprei, por motivos óbvios, porque eu comprei em loja física. Mas eu vou deixar aqui os links de lojas que eu confio e que eu já comprei em algum momento, então podem comprar tranquilos, não, não estou ganhando nada com esses links, então, se não se é à vontade. Se vocês querem vídeo resenha de algum desses produtinhos, deixem aqui no box de informação, com certeza eu vou voltar contando mais pra vocês sobre os que eu mais gostei, e não se esquece de me seguir nas redes sociais pra ver tudo em primeira mão. Um beijo e até o próximo, tchau! Amém.